Hoje a gente vai falar sobre Olivier Rousteing, um designer que aos 24 anos de idade assumiu a direção criativa da Bauman, assim como Yves Saint Laurent fez há muito tempo atrás. Mas uma coisa que eu queria pedir a você, depois desse vídeo, ou até mesmo agora, não esquece de dar seu like. Você já me adicionou à sua lista? Já tocou o sininho? Badala aí! Hoje, eu vou deixar para você badalar o sininho. Olivier Rostey assumiu aos 24 anos a Maison Balmain, uma maison francesa conhecida por ser clássica. Assim como Yves Saint Laurent, um rapaz jovem, no início introvertido, tímido, e que resolveu abraçar a sua arte em embelezar a mulher, em criar uma nova mulher, fazer mulheres fortes com sua arte, é isso que ele diz. Ainda jovem, ele foi para Paris, pois ele morava em Bordeaux, ele foi para Paris estudar Direito. Direito internacional, conselho de seus pais. Chegando em Paris, ele descobriu que aquilo não tinha nada a ver com ele. E o que, que ele fez? Foi para ESMO, onde ele estudou moda. Ao se formar em 2003, ele logo entrou para Roberto Cavalli. E aí galgou vários uh, posts, vários cargos, chegando a ser chefe da coleção feminina na Roberto Cavalli. Quando? Em 2011, aos 24 anos de idade, esse designer assumiu a direção criativa da Balmain. De lá para cá, ele conseguiu revolucionar essa marca clássica e fazer dela uma marca para jovens, uma marca descolada e que traz junto a modernidade com o luxo, a, urba, a urbanidade com o saber fazer do couture, da elegância dos tecidos. Ele entrou na Balmain... Com quantos anos o Yves Saint Laurent entrou na Dior? 24, também né? Não, ele entrou antes, Yves Saint Laurent. Mais novo ainda do que ele. É, porque o Yves Saint Laurent entrou na Dior como aprendiz, é, né? Porque, tipo um trainee. É, De tipo cola, um trainee. Sendo... O, o, a diferença é que o Olivier Rousteing, ele já entrou na Balmain, Contratado como diretor criativo. O Yves Saint Laurent, ele estava lá na Dior, aí o Dior morre. E ele já estava, o Dior já falava que ah, esse rapaz aqui pode ser meu, meu substituto, meu, o meu, que, que vem depois assim, meu herdeiro, sucessor. Meu sucessor. E já o, ba o, o Olivier Rustem, não, ele foi ele não foi contratado para ser sucessor de ninguém, ele foi contratado como o oh, cara. Já chegou acontecendo. Já chegou acontecendo. E esse acontecendo veio junto com essa geração dele, que ele nasceu em 82, e veio junto com essa geração dele, que é uma geração já muito focada em internet. E aí ele falou, ah, vou fazer o um Instagram. E as pessoas falaram assim... Peraí, mas você vai fazer um Instagram e, e isso é plataforma para luxo? Ele falou, não, é plataforma atual de comunicação. Mas isso é para luxo? Ele falou, não. Luxo é uma coisa, eu vou comunicar. E o mais interessante é que no início as pessoas falavam assim, ah, o Olivier Rousteing da Bauman, e hoje a coisa trocou. E as pessoas falam, a Bauman do Olivier Rousteing. E outra coisa que é muito interessante é que muitas pessoas, por causa dessa proximidade e dessa transparência que ele traz, ele mostra ele malhando, ele mostra ele no carro, que ele tem na, na, no Instagram em especial, que é uma plataforma que ele usa bastante, ele, por causa dessa pro proximidade, ele é tratado como Olivier, que por sinal é uma característica dos grandes, né? Uh, você vê a rainha Elizabeth, a gente não fala Elizabeth de Windsor, né? É, é, os reis e rainhas a gente sempre trata pelo primeiro nome. Todo mundo fala Napoleão. Vale lembrar que a gente Napoleão quando ele começa a aparecer no cenário da história, as pessoas falam ah, o jovem Napoleão Bonaparte. Quando ele vira imperador, ele já era Napoleão, precisa mais ninguém problema. precisa mais, isso é uma característica mesmo de, de da pessoa que chegou e, e aconteceu, né? E eu vejo muito isso no Olivier Rustem, sou assim, big fan dele, ele trabalha muito com geometria, ele tem uma parte gráfica muito forte, ele já trabalhou a uh, quadriculado, ele já questionou muito essa coisa do checkered, ele trabalha muito pb, e hoje essa última coleção dele ele trabalhou muito com de novo com esse grafismo mas aí ele inseriu o círculo e em seguida depois os círculos grandes em preto e branco todo questionado se você ainda não assistiu eu comentei o, o desfile dele ele vai e entra o poá então ele fez toda uma transição que ele vinha do quadrado digamos assim do quadriculado que ele usava Aí ele foi questionando, quebrando esse quadriculado em formas triangulares ao redor do círculo. E aí, do círculo, círculo, ele chega no uhum. E aí ele termina o desfile com uma camisa de poá que é a nova uh, sensação da coleção. Ele passa por listras também, então sempre muito gráfico. Gráfico esse que ele traz já como inspiração forte, que é o Dance Floor, que é essa vida de Disco ele escuta muito Queen, vira e mexe, a gente vê que ele tá trabalhando até tarde, a gente vê pelos stories dele no Instagram que ele tá trabalhando até tarde, e aí ele coloca as músicas que ele escuta, sempre muito balada, ele é super ativo, no... ele, é super ativo. ele tem 5,5 milhões de seguidores no Instagram, é disparado dentro da moda, o designer que tem mais seguidores, e eu tava falando também da Bauman Army, que é justamente ele anda repensando em mudar esse nome que ele acha que é exército não é uma coisa tão inclusiva mas ele chama para para se unir a ele nessa busca da do empoderamento feminino as amigas e aí as amigas que fizeram parte dessa história para aquelas que o elegeram e que ele as elegeu para ele vestir para fazer a diferença entre elas a primeira de todas foi a rihanna depois a Kim Kardashian, a Kylie Jenner, a Beyoncé, a Alessandra Ambrósio, são amigas que sempre estão ao lado dele compartilhando esses momentos de, de sucesso. Mas ele notou que nem tudo é sempre sucesso e que para você estar na frente dos holofotes, ele tem tem essa exigência com a verdade. E isso foi de encontro com, com a Anissa Bonafont, se não me engano, vou dar uma olhada aqui no, no nome dela direitinho para eu não errar. Anissa Bonafont, em 2016. Anissa Bonafont é uma cineasta francesa, em 2016, o Olivier resolve comprar um grande apartamento, que é o apartamento que ele mora até hoje, que era da mãe dessa Anissa, que uh, é uma cineasta. Eles se encontraram, conversa vai, conversa vem. Ela falou que o pai tinha abandonado quando ela ainda era pequena, tinha abandonado a mãe, e aí eles se confrontaram, e ela confrontou o pai e perguntou por que, que tinha abandonado, e, pá, ela falou, e você? Aí, ele uh, conversou com ela sobre a questão da adoção, porque o Olivier foi abandonado aos sete dias em um orfanato e foi adotado por um casal de Bordeaux ao, a um ano de idade. Ele, então, falou, bom, eu, ué, todo mundo sabe. Ela falou, não, e se a gente fizer um filme sobre isso sobre essa sua sobre a sua história o fato eles fato é que eles ele topou eles dois passaram o ano inteiro de 2017 uma parte de 2018 juntos filmando foi mais de duas horas de filmagem que resultaram em um filme de quase de quase duas horas de duração no qual ele vai contar essa trajetória dele e ele diz que a gente escuta muita história de vencer na vida nos Estados Unidos, entretanto ele venceu na vida na França, o que não é muito comum, então não é muito comum vencer na vida sendo adotado, não é muito comum vencer na vida sendo negro, não é muito comum sendo, uh, vencer na vida uh, sendo homossexual e ele com toda essa questão que a França tem com os imigrantes, ele venceu na vida com tudo isso por acreditar. Ele sabe de onde ele veio e ele então sabe para onde ele quer ir com a maior segurança do mundo e ele acredita que melhor você estar de peito aberto para receber as críticas do que você se esconder em uma mentira e ele achou que muito muito por causa das redes sociais e desse encontro com com essa cineasta ele achou que valia a pena foi muito questionado uh, em se expor no momento que muita gente da moda prefere assim essa coisa mais reclusa se não mesmo de criar uma historinha ele ele diz que as criações dele ele faz e desenha para uma mulher forte, para uma mulher segura de si, que ele acha que mulher é isso. Ele não desenha, ele não vende suas criações porque ele toma champanhe com as, as suas clientes. E sim porque ele faz das suas clientes mulheres fortes. Eu achei isso meio catucada, né catucar a onça com a vara curta, porque tem muitos... Uh, designers que saem por aí com as clientes passeando, endeusando e coisa e tal achei meio assim, mas ele falou tá falado, ele tá falando da vida dele não da minha no filme a cineasta mostra alguns momentos de solidão, às vezes uh, os sofrimentos desses questionamentos de quem sou eu, como é a vida, essa busca da identidade que ele passa por ela Mostra que apesar de toda a riqueza que a gente pensa, né gente, que assim, moda é só holofote glória. E de novo me emociona muito porque me lembra muito Yves Saint Laurent que também deu muito a cara a tapa e abriu muito a privacidade dele em vários momentos. Mostra o filme um momento que ele chega em casa exausto da, da malhação e tudo e aí sozinho ele vai comer Cereal, sucrilho, sabe aquela coisa assim, é o que temos para hoje? Nem vou cozinhar. É bem assim mesmo. Então, pensar que Olivier tem passa por isso. Uau! É? é uma gracinha, um menino super preocupado com, com a aparência, com esses questionamentos do, do corpo. Ele diz que ele imaginava antes que ele era fruto de uma uma miscigenação de duas raças e ficou muito surpreso ao descobrir que ele é fruto, assim, ele é 100% africano, porque durante o filme a cineasta encoraja ele a procurar suas origens. Ele vai procurar o serviço assistencial e no serviço assistencial ele descobre que sua mãe é uh, da Somália e seu pai etíope então ele é 100 africano e ele falou que foi uma um pouco assim meio decepcionante porque ele que ele mesmo sabendo que ele tinha criado essa fantasia essa história na cabeça dele de que ele era mestiço meio francês meio africano ele mesmo sabendo que não era real ele trazia isso como uma verdade, tipo, desde pequeno, uma historinha que ele criou e era assim. E aí ele ficou meio chocado com isso, soube que a mãe o teve em circunstâncias muito, circunstâncias muito difíceis, que ela ainda era muito nova, que ela ainda está viva, e pelas leis francesas ele pode escrever uma carta para ela. Só que aí super spoiler do filme, porque acontece que o filme termina, ele resolve não escrever para mãe, ele tem medo de uma segunda rejeição, ele diz que espera talvez um dia a mãe, que a mãe o veja, porque já que ele se tornou uma, uma figura pública, e que ela o procure. Mas, por outro lado, a gente tem aí uma figura da moda sensacional que mostra que, e que quer mostrar abertamente, ele fala, que quando você quer alguma coisa e você busca sua identidade, você busca quem você é, você consegue. Então, eu acho que o Olivier Rousseau tem acima de moda, ou de toda essa coisa que as pessoas ficam só assim, faz amarelo, faz laranja, é curto, é longo. Eu acho que acima de tudo ele é uma pessoa que mostra um grande coração e, e uma coisa que a gente deve sempre procurar saber quem sou eu e como eu gosto de mim mesmo. Esse carinho, esse olhar para dentro, olhar para si, e, e essa proposta, qual é a minha missão, o que, que eu quero me propor? Eu me proponho a fazer o quê? Hoje a Balmain é de propriedade de um grupo do Catar, da família real do Catar, do Emir do Catar, e assim como a Valentino, é o mesmo grupo, eles foram consultados, evidentemente, sobre o filme, o que, que podia causar, se ia atrapalhar ou não, a figura, a imagem da, da marca, eles super apoiaram o Olivier Rousteing, e até o CEO da marca, que é um italiano, ele disse que ele assistiu o filme já três vezes e ele chorou. Então, realmente é um filme que eu tô louca pra ver, se alguém souber, por favor, ele vai ser passado numa, num canal francês no dia 16 de outubro, e aí, então, vamos ver se ele vai pra Cannes, se ele vai pra, um, pra onde é ele Wonder vai. Boy. O nome é Wonderboy. Wonder Boy. Então, Garoto Maravilha. E ele traz mesmo essa coisa... Eu acho que é uma forma dele romper, né? Aquela casca da timidez. É meio que nem o Yves Saint Laurent mesmo de Let's Party. Uhum. É essa coisa. O é tão ativo nas redes sociais quanto ele? Ou são... Ou são... Tem uma diferença muito grande de seguidor e... O Virgil Abloh, ele é mais velho que o Olivier Rousteing. O que eles têm em comum é que o Virgil Abloh é o diretor criativo da coleção Homem, da Louis Vuitton. Então o Virgil Abloh também é um negro que conseguiu, que alcançou o, realmente o pódium da moda de, de, de luxo francês, coisas que, coisa que a gente não via no passado, então Olivier Rousteing foi o primeiro, seguido do Virgil Abloh, apesar de que o Olivier Rousteing é mais novo que o Virgil Abloh, o Olivier Rousteing saiu antes nessa história de, de comunicar por redes sociais, largou de comunicar, frente, né? é, ele largou na frente, comunicar por moda, comunicar moda pelas redes sociais, em especial o Instagram, que a maioria das pessoas da moda entendem que é a plataforma, melhor plataforma de moda entre as redes sociais. Né? Assim, e o Twitter ficaria a melhor plataforma para o mercado financeiro. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês é sigam seus sonhos e olha aí esse grande guerreiro, acompanhem Olivier Rousteing, Super vale a pena. Eu vou ficando por aqui. Beijo. Gente, esqueci de dizer. Recentemente, a Balmain abriu uma loja aqui no Brasil. No shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Vale a pena dar uma olhada. E ele disse uma coisa sensacional numa entrevista a Camila Coutinho. É fácil julgar, mas é difícil pensar. Beijo.